Olá, meu nome é Bruno Vanelli e sou estudante de Engenharia de Controle de Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau. Essa é a minha submissão para o 27º Seminário de Iniciação Científica. Os avanços tecnológicos em áreas como a informática, a internet e a eletrônica fizeram com que muitos dispositivos que antes eram incapazes de possuir conectividade com a internet, hoje o façam. Nesse contexto, surge o conceito da Internet das Coisas, IoT, que consiste em uma rede mundial de equipamentos, sensores, atuadores, dispositivos inteligentes, sistemas embarcados, capazes de coletar dados, se comunicar e trocar informações entre si. Embora o barateamento dos microcontroladores tenha facilitado a interconexão dos dispositivos, um dos grandes desafios enfrentados pela tecnologia IoT que e processar o grande volume de dados que os dispositivos produzem. Este projeto apresenta uma infraestrutura simples e flexível para armazenar os dados de dispositivos IoT num ambiente em nuvem. A infraestrutura proposta foi experimentada e avaliada em um ambiente de vida assistida. O armazenamento foi realizado utilizando a plataforma da Microsoft Azure Tables e algumas métricas de qualidade de serviço foram coletadas e analisadas. A figura 6 apresenta a arquitetura de referência para armazenamento de dados IoT na nuvem. A arquitetura é composta de três camadas. A camada de sensores, responsável por coletar informações do meio físico. A camada de rede, que traduz o protocolo 802.154 para TCP IP e envia as informações para o servidor remoto. E a camada de aplicação, onde a informação é armazenada. A camada de sensores é composta de 12 Arduino's com módulos XB802154 configurados na arquitetura estrela, dos quais 6 estão medindo umidade e temperatura através do sensor DHT, 3 estão medindo luminosidade através de um sensor LDR e 3 estão medindo presença e movimento através de módulos PIR. A camada de rede é composta por um Raspberry Pi que faz a interface entre a rede local 802.15.4 e a internet pelo protocolo TCP-IP. Ela é responsável por autenticar os usuários e enviar informações dos nodos para a nuvem. A camada de aplicação consiste na máquina virtual fornecida pela Microsoft. Ela autentica os usuários, recebe os dados e armazena eles em um banco de dados no SQL. Para a simplicidade, foi escrito um script em Python, para lidar com as solicitações dos Nodas. Utilizou-se das bibliotecas disponibilizadas pela Microsoft para acessar e armazenar dados no banco de dados. Para armazenamento de dados, foi utilizado o um banco de dados da Microsoft, chamado Azure Tables. O armazenamento baseado em entidades, indexados por chave e valor, apresenta rapidez, baixo custo e flexibilidade para o armazenamento de dados heterogêneos. Para adaptar o par-chave-valor para o cenário, foi utilizado o ID do sensor no campo Partition Key e o momento da medida no Row Key. Como esses campos são utilizados para indexar a tabela, a busca por esses valores é mais rápida de ser realizada. Foram avaliados pacotes recebidos e enviados ao servidor em nuvem para obter métricas de funcionamento do sistema. A figura mostra que os pacotes são enviados e recebidos sem erros devido à confiabilidade do protocolo em TCP e IP e entregar mensagens. A figura 10 ilustra as métricas para as tabelas de armazenamento, como requisições totais, sucessos e erros. O sistema de armazenamento apresentou apenas 31 erros nas mais de 400 mil requisições de armazenamento. Consistente com as métricas da figura 10, a figura 11 mostra a porcentagem de sucesso no serviço de armazenamento. A latência média do serviço de armazenamento, em milissegundos, pode ser vista na figura 12. Isso inclui o tempo de processamento requerido para ler, processar a requisição, enviar a resposta e esperar a confirmação da resposta. Esse tempo se mantém constante e adequado mesmo em testes de estresse realizados. Como resultado, pode-se citar as publicações realizadas durante o período do projeto. Ainda gostaríamos de agradecer à equipe da Microsoft por disponibilizar a plataforma Azure para testes. Até a próxima e obrigado por assistir.